Salve, salve, meus queridos. Eu sou William Ruff. Hoje é dia de voltarmos a Red Dead Redemption 2. Vamos ver isso. Okay. um plano. How you feeling? I'm okay. I think you should cover me, and I'll go in there and get her. Because you're the better shot, I mean. That ain't what you mean. I can still fight. I know, Arthur. But just do it my way, honey. It's for the best. Get up someplace high, like the lighthouse or something. And cover me. Please. Okay. <risos> Porra, a série é muito braba, brother. Mulher é muito foda, um dos principais personagens desse game, velho. Na moral. Beleza, então, então vamos subir aqui o, o farol Para poder meter ficha nesses caras. A gente vai dar essa cobertura sede aqui, ela vai ruxar lá por baixo. Sede suicida, meu irmão. É assim que tem que ser. Mas antes da gente começar a meter ficha geral aqui, eu peço para você já deixar o seu like aqui embaixo, porque esse vídeo vai ser, ó, muito foda, beleza? Se for novo por aqui, aproveita e já se inscreve também para poder apoiar o conteúdo e para poder continuar acompanhando os próximos vídeos, beleza? Beleza, sede já tá ali, só esperando. Toma, do da puta. Beleza. Nossa, tô atirando até né? <risos> Qualquer coisa, qualquer coisa que se mova, toma um balaço, toma aí. Ixi, nem deu tempo. Toma, escroto. Toma. Beleza, vai. Caralho, ela vai correndo e vai atirando. Não pega cover, a cover é pros fracos, meu irmão. A série sai correndo e atirando. Caralho. Não dá nem para ver o cara aqui. Ah, beleza. para derrubar ali, mas. Pô, essa mira. Essa mira é muito ruim, velho. Ó, oh, que merda. Nem para ver direito. O cara atira e torce, tá ligado? Beleza. Aqui, ó. Eu nem tô vendo o cara, eu tô vendo só o, o poeirão ali, a fumaça. O cara tira e tosse para acertar. Beleza, matou. Puta merda, hein? Errei de novo. Toma, vagabunda. <risos> Nem deu tempo de matar. <risos> A série é brava, velho. Olha aí. Pegaram a série, ai que merda. Ok, Mr. Milton. I guess we're gonna have to talk this out like gentlemen. Agora, sim, mano. Agora é a hora do rei do Arthur. Beleza, vamos de Lancaster. Toma! Caralho! Na cara! Toma! e Toma! é <risos> Aí sim! Toma, filho da puta! Beleza, beleza! Correndo aqui, já tem um cover! Show de bola! Cadê? Cadê? Caralho! É essa. Show. Show. Ah, show de bola. Essa câmera é muito da hora, velho. Beleza, a gente ganhou aqui um, um tempinho. E. Yeah. Toma, caralho, perfeito isso. Beleza. Toma. Caralho, morre não? Toma. Isso é na cabeça, mano. Porra, baixa aí, Morgan. Caralho, mano. Baixa aí, porra. Putz, muito massa Ah, esse cover aqui tá, tá uma merda Beleza Também, Ah, aqui tá show de bola Caralho, tá uma porra de um poste ali, bem na na, pose, na exata posição que o cara tá Sempre tem uma merda, né? Que não tem desculpa mais. Ah, na cara, mano. Toma. Beleza. Tem mais, viu? Tem mais. Na cara. Toma. Beleza. Vamos dar aquela ruchada. Vem, vem, vem, vem, vem. Toma. Toma. <risos> Aí sim, moleque vixe vixe vixe toma ai ai meu perfeito. Ai, ai o cara errou mano o cara conseguiu errar dois tiros a queima-roupa carai toma seu lixo como é que o cara erra dois tiros a queima-roupa velho tem que morrer o lugar que você tem aqui e nada que preste Galera, só lembrando que nós temos um grupo no Whatsapp, caso você queira ter uma interação um pouco melhor comigo e com os outros inscritos. O link para esse grupo está aqui embaixo na descrição, lá a gente conversa sobre os mais diversos jogos, geralmente os jogos que eu trago aqui para o canal, são os jogos que a gente mais aborda por lá. E se você estiver interessado em informações, tipo como eu faço os vídeos e tal, ou algumas dicas, aparece por lá, galera, é muito gente boa, beleza? Olha aí, visual que maravilha, né? Porra, opa, toma, toma. Okay. Ladies, let's get out of here. Calm down, Mr. Morgan. Quite a cough. <laughs> Using your strength, Mr. Morgan. You're still a yapping dog, Mr. Milton. Horrible.